Aí vem eles. Vamos nessa! Melhor o uísque com o bourbon de Manhattan. Vamos lá, acorda! Preciso de você! Foi mal. Quer dizer, quando a gente recuperar. Ei! Espera! Ei! Aguenta firme! Vamos lá, acorda! Preciso de você! Olha só, você vai ficar legal! Pensando bem, você tá bem melhor do que eu! Merda! Aquela explosão matou o comandante. <risos> Temos trabalho a fazer. E a gente vai fazer. É só... pensando no minuto. O local pode ser visto à minha direita. Eita porra. Eu descobri um pouco mais sobre a primeira onda. Estão desaparecidos ou mortos. Então é com a gente. Por isso temos que nos recompor, agora mesmo. JTF-68 para a torre. Antes uma vista. É, dois agentes da Divisão agora. A explosão era o veículo deles. liberando para pouso. JTF-68. Costuma levar algum tempo para poder confiar em alguém. Bom, não temos tempo. Eu aposto em você. Não tem jeito. Só espere estar certa. Hudson Pierce Eu não sei o que é que vocês pretendem fazer aqui Por trás daquele portão Tá uma verdadeira zona de guerra E quem tá no comando aqui? O capitão Benítez Ele lidera operações no Madison Square Garden Mas perdemos contato com o esquadrão dele Se ele não fizer contato até amanhã vamos embora Ninguém vai embora Vamos recuperar a cidade Pegue tudo o que precisar Depois eu te alcanço Boa sorte lá fora Vai precisar Vamos detonar essa porra! Bora lá, galera! Detonamos já a primeira parte. O primeiro vídeo, né? Vamos aqui. O beta começou justamente aqui. Só que eu comecei no beta e já tava com nível 4, pô. eu tô no nível 3. Quase 4 também, né? Cara, tem uma... Ah, não tem mais as barraquinhas que ficavam aqui. Ia ver a animação da mulher como é que tava, se eles melhoraram. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eles mudaram alguma coisa. Mas na teoria é pra recuperar aquela base lá, né? Tô indo direto lá, mano. Ah, tem as barra aqui. Deixa eu ver. Melhor negócio da cidade. Ah, não tenho dinheiro suficiente para essa aqui AK-47 214 de dano 217 é essa velocidade de recarga ah, ah, não Ah, sei lá Bom, não tenho nada pra comprar, não tenho dinheiro pra comprar mesmo Se bem que eu posso vender, né? Confere só essa parada Ó, vamos vender eu não quero essa 12 nível 1, não. Então eu vou vender, marcar como lixo. Marcar como lixo. Eu apertei o botão errado. A 12, marcar como lixo. Se dá marinha. Marcar como lixo. Máscara. Isso aqui. Lixo. Luva, lixo. Vender o lote, vender lixo. Isso aqui é tudo que eu não estou equipado, acho, né? Então vamos ver se tem alguma coisa melhor para me equipar antes. Eu já vendo tudo. Tá, a luva é nível 7. Não tem nada para equipar, senão ia estar com exclamação. Vamos vender a galera então. Vender. Máscara, colete, luva. Vender. Esse mochila que eu não Acho entendi. Deixa eu ver aqui um bagulho. Inventário. Cadê mochila? É a minha mochila. Se eu vender, eu me ferrei. Deixa eu ver a arma dele aqui. eu tenho que dizer que isso aqui modificação é... remover agora vendo essa aqui Equipoa. modificação Pronto, já melhora um pouquinho, né? Pronto, agora a gente vem aqui e vende. Cara, tô com medo de vender essa mochila, velho. Não vou vender não. Mochila, velho. Olha lá, capacidade da mochila 31. Não vou vender essa merda não, mano. Pronto. por seu dinheiro. Eu não vou comprar nada agora não, é vai. vai. Reabastecer. Pronto. Vamos ver se a mulherzinha tá lá. Mudou, nem é mais uma mulherzinha Não tem mais nada aqui Vamos lá Importante O tratamento sintomático pode e deve ser feito Inicialmente na segurança de sua residência Em caso de pústula, febre alta Beleza, atualizei aí o bagulho Tio Bora lá, tio Corre, porra! Eu vou nesse encontro aqui, ó, que tá do lado Pra depois não ter que voltar Eu vou lá detonar os caras, mano ó, Galera, se tiver uns cortes no vídeo do nada e aparecer em outro lugar É porque ficou muito... Tô correndo muito distante e aí resolvi Dar esses cortes, tá? Ninguém precisa ficar vendo correndo, porra. Atenção: quartel general inimigo detectado. Se Vai se matar. Morre, filha da puta! Caramba, você mirou no que, cara? Nossa, legal, peguei bem na cabeça do cara. logo que? Pronto, filha da puta. deu neutralizado. Equipe da JTF informada. Beleza. Beleza, vamos ver onde é que eu vou agora Vou pegando esses bagulho no meio do caminho Pra depois não precisar voltar, hein Aí galera, voltei, ó Bora! No meio do caminho aqui, achei uns babaca ali, ó no saco. Tirou o saco, hein? Peguei o AK47, velho, que eu tava pensando em comprar. Legal. Tira o negócio ah tá. Não, eu vou aqui. Puta, tem coisa pra caralho. Mas vamos. Vamos nessa missão aí. Pelo que eu me lembro aqui do Beta, ele tem um amarelinho aqui. Peguei o amarelo, beleza. Mais coisinha verde. Vou pegar tudo, velho. Ah, esse aqui eu também. Atenção, essa coisa. suprimentos contaminados detectados. Esse negócio no mapa lá em cima azul. Gravação telefônica descoberta. Ah, os caras deixaram menorzinho agora. Atendimento ao cliente da Pricer House. Devido aos eventos recentes, nossas lojas na Grande Nova York estarão fechadas até nova ordem. Aviso, você está Ó, oh, esse aqui eu fiz na beta Esse aqui eu tenho que pegar os Os baús aí Jaqueta moderna aí Não dá tempo de pegar tudo, viu AK-47 clássico Graças a Deus eu não comprei, né? Eu ia torrar dinheiro Fica a dica aí, né? Corre, caralho. Vamos ver o que mais que tem pegar aqui Dá tempo de pegar tudo aqui, viu galera? Vai indo de andar em andar Não precisa se desesperar, não ó um aqui o outro tá lá em cima acho né Beta está nada pegar aqui e abastecer beleza Com essas granadas explosivas aqui que eu tava com a frag. Tá, já rebateci, né? Por que, que não deu full? Ah, inventário full. Tá, aqui peguei então. Tá lá peguei também. Né? Eu então, vou subir. Vamos ver o que mais que temos aqui, para pegar, jaqueta colada, boa, resistente moderna, tá bom, água, Você está saindo da área contaminada. outra aqui. Alerta, tá ex... varredura é. de contaminação iniciada. Está exatamente nos lugares que estavam. No beta, não mexer em nada. Aí vai ter uns babaca onde eu tenho que ir lá. A JTF não consegue fazer grande coisa. A JTF não é grande coisa. Se depender de mim, eles vão pagar muito caro. Essa, Essa vai ser vai fácil. Fazer. Atira pra matar. Adoro ver lixo da sua laia morrendo. Acho que vai Acho se dar. Fazer. Queria escapa da gente! Chupa essa! Fudeu! Oh, Não! Eu tô na oscaras, hein? tem mais um. Ou não. Tomei uns tiros, hein? Vá de Contaminação concluída. Dados enviados oh, para oh, os servidores. Cara. Fechamos a missão. Vou abrir. Ah, é a K-47 Clássico azul. Porra, anda bem mesmo que eu não comprei aquela. Isso aqui é tudo. Vamos ver onde eu vou agora. Não esquece de dar o um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!